Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. No tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer esta bolsinha que é um porta-máscara ou porta-máscaras. Ou seja, dá para duas opções. A primeira opção é a máscara que vocês estão a usar na face e que têm que tirar por qualquer motivo ou simplesmente porque têm que viver ou comer. Então, vocês abrem a bolsa Colocam a máscara aqui, os elásticos ficam para fora da bolsa e apertam. E agora sim podem colocar no pulso ou no braço como se vê habitualmente, sendo mais higiênico. E a segunda opção é vocês colocarem várias máscaras dentro desta bolsinha com os elásticos para fora. Apertam, e agora podem colocar na carteira que usam ou então guardar numa gaveta em casa. E esta bolsinha é muito, muito fácil de fazer, muito económica e rápida, como vocês vão poder ver. Antes de passar ao passo a passo, gostaria de convidá-los, se ainda não estão inscritos, para subscrever e ativar o sininho que está aqui por baixo do vídeo, que ao clicar, todas as vezes que eu editar um vídeo, vocês recebem uma notificação e assim ficam a par dos tutoriais e partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver como é fácil? Vão precisar de dois tecidos diferentes com uma medida de 25 por 14 de altura este é o tecido forro o tecido exterior com a medida de 25 por 14 de altura e um deles tem que ter a entretela de tecido o meu já está colado a entretela de tecido De um lado tem cola que é mais brilhante tem a parte brilhante vocês colocam no avesso do tecido e com o ferro de engomar passam a ferro e vai ficar como este, está colado ao tecido, recortam o excesso os dois tecidos entre tela, tesoura, quatro molinhas de com alicate de molas de pressão e o furador, alfinetes, ferro de engomar e máquina de costura. Vão colocar direito com direito, vou alfinetar por todo. Vou à máquina de costura e vou cozer por todo, exceto uma abertura que vocês vão deixar ficar em qualquer lado. Eu vou optar por ser aqui, mais ou menos os três dedos para depois poder virar. Não esqueçam de rematar início e fim e com a largura do calcador de máquina. Já cozi por todo, deixei ficar esta abertura. Agora vou cortar os cantos, vou dobrar. Recorto este canto também e os outros dois. Agora vou virar para o lado direito. Vou buscar aqui esta pontinha. Vou arranjar os cantos. Vou passar a ferro e já volto. Já passei a ferro, a abertura está aqui. Agora vou novamente à máquina de costura e vou cozer por todo para poder fechar a abertura. Vocês aqui podem optar por ponto decorativo, fica ao vosso critério. Eu vou cozer com ponto normal, não esquecendo de rematar início e fim. Já cozi, deste lado cozi branco e aqui cozi azul. Para finalizar é só colocar as malas de pressão. Então para isso vou dobrar a meio. E vou marcar com o alfinete onde é o meio. E deste lado também, onde é o meio. Então vou agora medir de cima para baixo 2 cm. 2 cm. E vou furar com o furador. E deste lado vou fazer igual, 2 cm e furar com o um furador, seguindo o alfinete. Agora vou meter as malas de pressão. Se vocês não souberem como colocar, eu por baixo deste vídeo, eu vou deixar ficar o um link, que eu tenho um vídeo, como colocar malas de pressão. está finalizado agora é só fechar mas antes disso vou colocar a máscara a máscara e a máscara o elástico fica para fora aperto e agora sim pode andar com ela assim ou no pulso porque habitualmente nós vemos as pessoas com a máscara no pulso ou até no braço mas também é pouco higiênico então esta bolsinha, vocês podem levar aqui a vossa máscara que estão a usar, ou então até para poder guardar mais máscaras. Dobram, sem tocar no meio, os elásticos ficam para fora, apertam e fica assim. Como viram, é muito fácil de fazer. Espero que tenham gostado. E se gostou, não se esqueça de clicar em gostei, que ajuda a crescer o canal. E deixe ficar o seu comentário. Muito, mas muito obrigada por ter assistido. Espero por si no próximo vídeo. E até breve. Beijinhos.